Como é que a senhora se chama? Maria Silva. Queria lhe perguntar se trabalha mais agora do que trabalhava há 10 anos ou há 5 muito anos. Trabalho mais, muito mais. Muito mais horas. Porquê? Não é muito mais trabalho, muito mais horas. Mas porquê? Porque a vida está mais complicada o um negócio, e por isso tenho que trabalhar mais para conseguir fazer passo às despesas. Tem que ter a porta mais, mais, Tem mais tempo aberta? Mais sim. Não tenho folgas. E ganha menos? Muito menos, muito menos. E vale a pena ter a porta aberta? Entre não ter nada e eu ter pouco, é preferível ter pouco. E, e qual é o tipo de clientes que tem Há muita gente sem trabalho que vem aqui ou não? Muita mesmo, muita gente mesmo. Muita gente com muita dificuldade. Mas também não, não consomem ou consomem? Muito pouco, muito menos do que... Há anos atrás. E... Acha que, que o salário mínimo nacional devia ser aumentado? Acho que sim, acho que sim. Acho que sim. E porquê que acha que não é aumentado? Não sei, não sei. Essas coisas passam-me um bocado ao lado porque não tenho capacidade para avaliar. Sei que isto está muito mal sei que isto não tem não está com qualidade nenhuma, nenhuma de vida. As pessoas andam tudo saturado, desmoralizado, começando por mim. Sem gosto para trabalhar, trabalhamos porque precisamos de alguma coisa para Já pensou que podia em emigrar? Já, muito. Não sei que idade tenho mas... Tenho 58 anos, acho que já não tenho idade para emigrar, mas. E conheces gente que tem emigrado? Conheço sim. Conheço e já perdi alguns clientes para a imigração. E digo mais, a nível de imigração, eu costumo dizer isto num termo muito, muito simples. Nunca perdoarei a mim própria e ter ficado no meu país, que me prejudicou tanto. Se, puder, se fosse mais nova voltava não atrás? Olhava atra... Não olhava para trás nem um dia, nem uma hora. Emigrava e... imediatamente. Ia para onde? Fazer o quê? Uh, eu há 43 anos, quando vim para Lisboa, a minha ideia era ir para a França. Uh, para a ocelaria, tal como vi na altura. Uh, hoje não sei bem, não sei, está tudo tão diferente, com as minhas poucas habilitações, não sei. Mas sei que o meu país me está a tratar muito mal. Obrigado. Então, agora nos aumentaram a segurança social de 48 euros. Admite-se que uma coisinha destas diz que a pagar 248 euros de segurança social. Não se admite. E o desconto para mim é sobre o ordenado mínimo. O resto é tudo que estar. Não se admite uma coisa dessas. 248 euros em nos poucos dias posso fazer. Os fazer limpos de mais de uma semana. Percebeu. Fora pagar as faturas. Já quando se paga a segurança social, ao contabilista, à renda, a água, a luz, o telefone e o tabacal, Só o pessoal anda aqui a trabalhar só para eles. Entrar aqui às sete também e -se, cedo daqui à meia-noite. Não ter folgas, não ter férias, como eu não ter nada para quê? Vai-se pedir qualquer coisa de alguma coisa, nunca se tem direito a nada. Só, só dão um direitos a quem nunca fez nada na vida. Isso é aquilo que eu gostava que vocês publicassem. Não se admite num país desde que recebi há 22 anos, em união um de fatos, provado pela gente da freguesia, por exemplo, testemunhas e por toda a gente que me conhecia perfeitamente. Chegar a hora de requerer os meus direitos, não tenho direito a nada. Não passei de ser, sei lá o quê, nem sei o quê. Me faz, como quanto isso foi mal à minha autoestima. Então o que, o que é que lhe parece quando, quando as pessoas, sobretudo os políticos, o primeiro-ministro dizer que os portugueses têm que fazer mais sacrifícios, andar a viver assim? Peçam a quem os possa fazer a mim não faz mal nada que eu não posso fazer mal nada. Eu acho que ele está a ser muito injusto e não está a analisar as pessoas da classe comum. Eles que vão pedir a desequifícios, a quem tem grandes ordenados e grandes reformas. A nós não nos peçam mais nada, porque a grande maioria dos pessoas como eu, não temos mais nada para dar. Eu pessoalmente não tenho mais nada para dar, pelo contrário. Estou no último do meu furo do cinto, não tenho mais nada para dar. E trabalhei toda a vida com 56 e 8 que tenho feitos. Trabalhei toda a vida. Eu tenho menos agora do que há 40 e tal anos quando para Lisboa. Consigo. Não me doía tanto porque tinha sido no estrangeiro. Não era no meu país. Eu dedei tudo. E não me deram nada em troca. Tu sentes injustiçado? Muito, muito, muito. Desde que isto começou a andar para trás, tem sido só trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. Fazer tudo a minha vida a correr. Vou ao médico, vou a correr, vou a qualquer lado vou sempre para estar o menos tempo possível. Mas as pessoas a ver, mas eu não consigo. Nos tiram, nos puxam o tapete tanto, tanto que a gente, por mais forte que seja, cai. Isso dói tanto, tanto, tanto, tanto, principalmente para pessoas que lutadoras, como Geralde, eu sempre. Não sinto raiva. Muita. dias virão. Espero que sim. Dias virão. Se não for para mim, desejo tudo o coração. Sabe com que... todas as forças da minha alma. Que seja para vocês. Sabe que a pior coisa que pode haver é, é quando a gente perde a esperança. Quem nos rouba as esperança já nos roubou tudo. Olha, eu, para e... conseguir aqui todos os dias, das 7 à meia-noite, ou pelo menos às onze, estou sempre, continuo com a ter esperança que amanhã vai ser melhor porque senão já tinha desistido ou já tinha adoecido.